Treinar, cara! Treinar, treinar, treinar, treinar. Vai lá, repete o movimento. Percebe o movimento, sente o movimento. Entenda o movimento, por que você está fazendo assim, por que você está fazendo assado. Sinta uma corrida mais fluida, perceba o seu corpo. Só que você tem que treinar, porque o seu, cé o seu cérebro está se treinando, de forma inconsciente ou de forma consciente. A gente tem que treinar de forma consciente para que esse novo padrão de movimento se torne o natural, para que você não precise ficar pensando nele o tem, tempo tem. Você apenas sinta que a sua corrida está fluindo. Beleza? É treino, cara. E básico, para ajustar, para facilitar, coloca os educativos sempre antes da sua, do seu treino de corrida, por, propriamente dito. Vai lá, faz 15 minutinhos de educativo. Educativo de forma consciente, entendendo por que, que você está fazendo o dribbling. Porra, eu quero estabilizar meu corpo, quero ajustar a entrada do pé, tenho que trabalhar a posição, a minha postura, a coordenação do corpo. Vai fazer um skip? Mesma coisa. Pô, oh, trabalhando com potencial elástico, tem que trabalhar meu corpo firme, relaxa o corpo, sente como que seu corpo responde, deixa o corpo firme, vê como que responde e tenta levar isso sempre para a corrida. Que assim, você trabalhando todo esse educativo, fazendo de forma consciente, fortalecendo o seu corpo, que fortalecer o seu corpo é fundamental para que suas fibras estejam ativadas para na hora que você quiser recrutar uma fibra, que você quiser recrutar uma musculatura, ela esteja ali acordadinha para Fica firme, vai ter o tônus muscular, então treino de força também é fundamental para você ajustar esse padrão de movimento.